Esse momento é muito importante porque a gente dá a oportunidade do profissional da psicologia qualificar o seu trabalho, investe na saúde desse trabalhador, assim como deveria ser de qualquer outro trabalhador também. Pula,